E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do gordinho, e dessa vez galera, eu resolvi trazer um pouco de gameplay do meu CV11 aqui no Clash of Clans, porque eu tô prestes a poder finalmente colocar mais um canhão aqui pro nível máximo, depois da atualização eu comecei a farmar mais, agora que eu tô de férias, eu tô tendo um pouco mais de tempo disponível, e consegui colocar alguns, algumas coisas a atualizar apenas com o farm, como vocês sabem, eu não estou, praticamente não estou gastando dinheiro com gemas aqui no Clash of Clans, eu tô conseguindo o que eu posso na raça com o farm né então eu quero mostrar para vocês como eu tô farmando essa é a estratégia básica que eu tô usando para farmar é uma estratégia que funciona muito bem é basicamente gigante com valquíria eu vou fazer um ataque aqui com vocês e além disso depois desse ataque eu vou conseguir dinheiro suficiente para colocar mais um canhão para o nível 14 né porque eu coloquei acho que dois e agora preciso de colocar Aqui ó, já tem um aqui no nível 14, agora falta o restante. Então vamos lá, vamos atacar aqui, vamos ver o que a gente consegue. A gente já vai provavelmente desbloquear o bônus de estrela, o que é muito bom e vai dar mais ouro pra gente. E vai ser bom porque aí a gente não vai ficar zerado de ouro depois que a gente atualizar, né? Olha só, temos um CV11 Troll aqui. <risos> é um CV11 Troll mesmo, velho. Vamos tentar trollar um trollador? A gente vai ignorar essa parte de baixo e vamos atacar por cima. Beleza, vamos lá. Vamos tentar ver o que, que ele tem no castelo do clã. Ele não tem nada no castelo do clã. Quebrar aqui o muro. Primeira fileira. Opa. Mano, de arqueira, velho. Agora vai. Agora vai. Vamos lá. Agora sim. Vai, mata, mata. Não matou o Rei bárbaro, mas ficou muito pouco. Bem perto, né? Pra conseguir matar. Vou colocar os meus gigantes. Os meus heróis alguns magos, o restante dos quebra-muros, vou jogar o feitiço de pulo aqui no meio, vou jogar agora as minhas valquírias, vamos lá, Bele... nossa, joguei o... joguei o quebra muro num lugar desnecessário, na verdade, os dois últimos, castelo do clã que eu tinha esquecido, vai, vai, vamos lá, vai, vai, vamos lá, vai, vai, vamos lá, usei a habilidade agora, Agora vamos matar aqui e vamos... Nem precisamos gastar aqui o Feitiço de Gelo até então. Estamos conseguindo sem o Feitiço de Gelo. É, vamos ver... O Rei Bárbaro tá pra morrer. Aqui, agora vou congelar aqui. Isso, show de bola. Agora eu preciso que... Só pra pegar uma segunda estrela, mas na verdade não tem sequer muita necessidade. Parando pra pensar agora, esses recursos que estavam disponíveis dessa vila aqui, não são recursos lá muito bons, tá galera? Vocês vão notar aí que eu tô atualmente na Liga Campeão, porque é uma liga que eu consigo farmar tranquilamente. E eu não recebo ataques muito fortes, ataques que, que eu recebo 100% de dano. Olha só, conseguimos 80 e poucos, 82, 83%, 82% uma estrela, mas tá bom, conseguimos pelo menos 100% do bônus de liga. E olha só, foi um, um ataque de 150 mil de ouro, 140 mil de elixir, 1.600 de elixir negro, fora o bônus. É, na verdade, eu, eu deveria ter procurado um pouco mais, foi tudo muito rápido, mas beleza. Foi o suficiente pra gente conseguir o ouro que a gente precisa. Agora sim, vamos coletar esse ouro aqui. Isso... Agora sim temos 9 milhões e 100 mil de ouro, dá pra colocar mais um nível do meu canhão. Vamos lá, mais um canhão pra nível máximo. E também dá pra colocar o meu, mais um quartel aqui pra desbloquear o mineiro. Praticamente, deixa eu ver, deixa eu ver quantos quartéis eu tenho pra mineiros, não sei, são dois ou três. Vamos ver aqui, tem um, dois, aqui ó. Tem um aqui no nível máximo Dois no nível máximo Não lembro onde está o outro Aqui Não, realmente Falta só um quartel então, galera E agora, em. Vamos colocar o último quartel para desbloquear o mineiro. Essa estratégia, se você tá querendo usar, se você é um ser de vila nível 10, nível, é, nível 9, nível 10 e nível 11, vai usar bem essa estratégia. Mas essa estratégia, ela gasta bastante elixir negro. Então, se você está buscando farmar elixir negro, talvez não seja uma alternativa interessante para você. Vou colocar aqui mais uma vez, opa, um feitiço de gelo, um de pulo, três de fúria. Coloco aqui, é, oito valquírias... Mais oito Valkyrias. Na verdade, vai sobrar um pouco de tropas. Dois, dois, dois aqui vou ter que colocar mais porque eu tô com um quartel agora atualizando né, e basicamente o vídeo é esse, eu quero mostrar a progressão da vila pra vocês, tem muito tempo que eu não trago a minha CV11 aqui, falando de farm falando de progressão, falando de desenvolvimento de vila, então tô aqui trazendo a vila, mostrando pra vocês agora eu quero saber de vocês alguma se você tem alguma estratégia de farm que você acha interessante uma liga que você goste então eu quero que vocês deixem aqui nos comentários a liga que você tá farmando, a estratégia que você está usando, e se você for CV11 você tem alguma dica para me dar talvez no próximo vídeo eu possa falar que olha o cara veio aqui Tal pessoa veio aqui e me deu tal dica. Eu vou ler os comentários. E dessa vez sou eu quem vou receber as dicas de vocês, ok? Muito obrigado a você que assistiu. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Confere se você ainda está inscrito. Porque o YouTube anda bugando e tirando as inscrições da galera. Não se esqueça de ativar as notificações. Para você receber notificações no seu celular quando tiver vídeo novo. Espero que vocês tenham curtido. Vídeo rapidinho. Só para mostrar essa progressão aqui da vila. Falou um grande abraço do Gordinho, galera. E até a próxima! É...